Não, não, tudo bem. Bom, amigos, essa foi a breve conferência do Kirill Ordóñez, né, abordando de maneira mais ampla, sim, a Associação de Software Livre do Equador e a sua participação como membro também da Fundação de Software Livre latino-americana. Né. Lembrando a vocês que se conectaram agora, ou que estão nos acompanhando desde o começo, que estamos aqui no território de compartilhamento, que é um módulo, da Residência de Arte e Tecnologia Novos Territórios e hoje é uma etapa de balanço, e análise e conclusão das quatro semanas de residência de Juan Carlos Leon e Quilir Odones. Né? Como já disse anteriormente, a ideia não é ter uma análise conclusiva, mas sim apresentar um pouco do processo atual estando eles presentes aqui ou não, a, o projeto vai continuar com o suporte deles à distância. Né? E dessa experiência fica esse protótipo do que seria o ELER, que é o dispositivo central das ações hackings para o bom compartilhamento. Né? Que é um dispositivo que vai permitir as pessoas é, cargarem e fazerem upload de informações de interesse cultural, social, artístico, tecnológico. Nesse caso, um dos dispositivos vai estar aqui no Centro Cultural Gustavo Ritter, que é um centro cultural na região de Campinas, em Goiânia, um lugar tradicionalmente ligado à docência e à prática de teatro, música e dança. E esse conteúdo vai estar disponível aos alunos, professores e frequentadores em geral do Gustavo Ritter. Aqui no Gustavo Ritter nós temos o nosso laboratório criativo, né, um projeto recentemente implementado pela Casa da Árvore e projetos sociais. né? Que se inaugura com essa atividade, mas em paralelo nós estamos realizando também, por exemplo, um curso de vídeo de bolso que o que pretende é a inclusão digital e audiovisual de crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos que aprendem como utilizar o celular como uma ferramenta de expressão no mundo virtual, no mundo real, no, no, através da produção de vídeos. Né? Inclusive temos aqui presente também a Fabiana, que, que é a coordenadora pedagógica do projeto. É, Relacionado ao Telinha na escola, que é a divisão que organiza o vídeo de bolso. Também dizendo que nós estamos operando a partir de um estúdio é, experimental. Um estúdio que ele é um desdobramento de uma residência anterior, onde o artista, programador e realizador multimídia, é, Ricardo Palmieri, veio realizar aqui em, em Goiânia uma websérie, uma série para, para a internet, né, em que foram des desenvolvidos diferentes é, suportes e estruturas de gravação. Nesse caso, por exemplo, temos aqui, é, operado pelo Jan, o que a gente chama de bambu, que é o boom de áudio feito de bambu. Né? Também temos aqui esse trilho, de projeção, feito a partir de PBC e Rodanas, e, enfim, o interessante é dizer que isso aqui também é parte de um desdobramento de residências anteriores que acabam encontrando essa residência novos territórios, né? lembrando que esse projeto é coordenado pelo artista intermídia Nath Duran, que está aqui presente também, e que em breve vai participar de uma mesa. Eu queria chamar, por favor, o artista Juan Carlos Leon. Sim. Sim. Vou chamar o Juan Carlos para que venha à mesa para a nossa próxima atividade, atividade 2. E enquanto que a gente organiza o espaço aqui, nós vamos apresentar para vocês um vídeo documental segunda da segunda residência de arte e tecnologia. O Nath vai comentar rapidamente sobre o que foi essa residência. Vou passar um, uma vídeo arte que, que, que produzimos na no, no segunda mesa residência. Cuida da residência. Cuidado, Camila. Este trabajo se llama Torre y la segunda parte de la, de la residencia de, de la artista pernambucana Kelly Lima y lo que la fez fue un, una analogía entre la, la construcción de la Torre de Babel aquella la historia que, que la Biblia relata y la construcción de una especie de Torre de Babel que estamos construyendo todos en Internet que todo mundo pensa que está falando a mesma língua e por enquanto estamos comunicando só que talvez daqui a um tempo é, é, chegue um Deus e nos atrapalhe essas línguas e tudo isso que construímos na internet não vai servir para nada e não conseguiremos chegar a, ao Deus digital então ela, com essa analogia do código binário e os tijolos fez uma vídeo arte e aqui gostaria de mostrar o um making of processo da residência e da videoarca. Como se chama é conto é é é é Aí a gente Zero, zero, zero. O endereço, esse endereço não dá o é para entregar? R$ 89. Preste o pra entregar. Não, ah, não é? Sim. uma, só dos cavaletes. Isso é pouco resistente, né? Não, porque é 4. Tá bom. Então R$ 4, R$ 24. R$ 28,00. R$ 28,00 também. Não é mais fácil da gente fixar, porque a madeira não é muito forte, ela é mais e as luvas. Esse é sem cabeças. Estamos construindo a cadeira Hacking livremente inspirada e feita de materiais reaproveitados. Da cadeira feita pelo grande designer Mackintosh. Pela cadeira super. Pré bowhouse 1902 ó, oh, tem que ser assim a gente só botando dois pregos em cada ponta para fixar bem porque são duas madeiras meio inclinado assim bate com menos força só pra ele fixar um pouco segura o martelo na ponta para ir toda a força nele e vai aumentando a força a medida da martelada foi. <risa> oh, ah, olha é <música> O que é legal? 010101 tava sem lavar e deixei esse mesmo. É assim. é quê? E tem um outro menos careta. Hum. Esse, esse né? é o que tá é eu uso mesmo. Então posso deixar? Eu posso deixar isso aí já de uma vez? Né? Pode virar aqui à esquerda. E a próxima direita, e descer direto. Na mão o de Rio. <risos> Agora estamos perdidos. Beleza. Vamos. Tem algum depoimento sobre essa viagem? Vamos morrer, de chegar inteiro, porque a está tudo correndo. Não tira caminho. Ah, Fez a aí. porta, hein? Okay. Tem que esperar, sei lá, eles voltarem. Não dá pra gente ir pra lá. Não vamos, vamos embora. Agora Não vai, vai cair nada. Okay, Vai cair polícia Olha o cinto aí, ó, gente ah, já coloquei. Vai, Pode subir aí, direto Aqui. Chegamos vivos oi oh, é yeah. que ainda estejam atrás da pessoa. Uhum. Uhum. Aí eu vou só decidir se a gente faz lá ou faz num outro lugar que eu tinha visto. Porque a gente tinha visto antes um, um terreno que era mais perto da avenida. A gente preferiu esse porque era mais calmo e porque não tinha zoadas de carro passando. Ah. chegando. Ótimo. o tripé. Estou O close do... Uh... Da mão. Pega também sem a carroça Com câmera na mão, né? Aí. Coloca aqui, mas não complete isso aqui Só que assim, né? Ah, é. hum? Eu vou dar uma olhada, porque gosto o que o também atrapalha, né? Aqui assim eu acredito que ficou tudo. Uhum. É só assim, eu assim, aqui. Mateu é teu nome? Sebastião. Sebastião, muito obrigada. Eu vou pegar um mais de Eu ou ou analisando Não tem que ficar de longe, que nem aparece. Precisa pegar mais perto. Espero que eu fiquei naquele corredor da Bene sem malinha. Os caras lá em cima parado mesmo, aberto. Se pegasse o corpo dele, Sim, o homem no centro da da natureza. Porque é assim, um arquiteto ali. Brincando de CD, de, de construir. que eu que Valeu. E acabou? Não, eu quero depois fazer empilhar ali os tijolos de um jeito para gente filmar. Mas é isso. Eu tenho que lembrar. O arquiteto, ele é muito um projetista. Ele não está ligado ao trabalho braçal. um arquiteto, mas não é um arquiteto de construção civil. Ele é um programador matemática. Aham! Uhum. beleza. eu tenho que falar no celular, né, e tal. A gente vai projetar o vídeo em cima da bancada, só que você pegar na fala, Ela vai e senta na cadeira. E é, vai entrar. ficar muito legal. Eu vou deixar o, o lápis ah, também vai, a pessoa ir escrevendo. A gente vai fazer um viral pra, eu que a pra mandar. Você tem minha fecha? Fecha. Eu não, eu não tem esse negócio. Pedrinho, velho. Mas você pode contar esse palco se você tivesse visto também, Daniel.